Eu sou a Isa e hoje nós vamos entrar no meu Covet depois de mais de 100 dias que eu não entro nesse aplicativo, que eu não jogo, que eu não faço nada. <risos> Na verdade o vídeo de hoje é sobre quanto tempo eu vou aguentar ficar com esse treco aqui. Uh, sério gente, é muito ruim ele estar de tipo, vibrando enquanto eu falo. Aí, diminuí agora. Bom gente... Como vocês sabem, eu dei uma parada no canal. É, não foi <risos> intencional, assim, exatamente. Foi mais porque eu realmente fiquei é, sem conseguir gravar. Eu fiquei muito cheia no trabalho, enfim, faculdade. E agora eu tô de férias da faculdade, não por muito tempo, mas estamos aí, né? E eu decidi voltar a postar. Vou tentar postar uma vez por semana, todo domingo. Espero que vocês continuem aqui e eu vou postar o que me der vontade, gente. É isso, porque antes eu ficava pensando, cara, eu preciso postar isso, preciso postar aquilo, e eu vou postar os vídeos que eu tenho gravado já, e vou postar o que me der vontade. Por exemplo, me deu vontade de fazer esse vídeo aqui, e eu tô fazendo, entendeu? Entendeu? Eu imagino que os vídeos vão ficar muito mais legais assim. Podem me dar sugestões, mas eu só vou gravar se eu quiser. Bom, o que aconteceu? Eu parei de jogar COVID logo depois que eu parei de gravar pro canal, que eu fiquei muito cheia, eu falei, cara, eu vou, vou dar uma pausa no canal. E daí eu dei uma pausa no COVID também. Na verdade, eu não voltei a jogar, meu rally não tá ativo. Eu fiquei vendo as coisas novas, tipo, os acessórios que estavam saindo, tudo novo pelo meu e-mail, né, que vem por mensagem no e-mail. E... Se aparecesse alguma coisa que eu gostasse muito, eu voltava pro jogo. Mas não apareceu nada que eu gostasse demais, assim. Nenhum acessório de cabelo das séries, do Rally, me chamou muita atenção. Então, eu não voltei. Só que, esses dias, eu deu uma vontadezinha de jogar, assim, tipo brevemente, daí eu entrei aqui e gente, olha o tanto de coisa que tem no mercado de entrada assim, tem alguns resultados, porque eu entrei faz dois dias pra ver como é que tava o jogo e eu entrei em alguns desafios pra poder ganhar dinheiro, mas na real eu gastei todo esse dinheiro de volta com umas covers de collection que eu vi e daí eu vi que aqui tem um monte de coisa de rali, tipo prêmio de rali obtido, e eu não sei nem da onde é isso é, ah, estamos devendo alguma, alguns prêmios pra você Minha Nossa Senhora, vamos lá a criadora de tendências definitiva, ganhei milão aqui Gente, eu juro que tava escrito alguma coisa aqui, mas ok Nossa maior e mais inclusiva atualização Eles colocaram novas maquiagens Ok, legal Ô oh, gente, que isso? E daí, tinha uma mensagem que era assim nós percebemos Aqui, estamos lhe devendo uns prêmios fashionista Uou wow. Pedimos desculpas se nossos recentes problemas interferiram com o seu estilo fabuloso. Para compensar o tempo perdido, estamos representando com os prêmios de 4 a 5 de todos os desafios de estilo que terminaram durante o período fora do ar. Gente, que período fora do ar foi esse que eu não tava vendo? Obrigada. Ok. E daí eu tenho um monte de prêmio de rally aqui. Cara, da onde que é isso? Também não sei, entendeu? Porque eu desativei meu rally. eu não saí da casa, passei a, a treco pra outra pessoa e não entrei mais no jogo, entendeu? Talvez sejam esses prêmios, Linguagem do Amor... Ah tá, isso aqui é de, de série. Talvez tenham sido esses prêmios que eu tenho perdido e eles me devolveram aqui. Inverno? Gente, mas eu parei de jogar faz tipo 100 dias e eu tô recebendo coisa do inverno 2021, tô muito confusa. Vou admitir que eu tô muito confusa, não sei o que tá acontecendo. Olha quanto prêmio, gente, eu nem, nem sei... Eu não me lembro da da que é isso, entendeu? Porque eu fui ver e eu parei de jogar tipo em outubro, fazem meses... Me... Eita, que delícia, diamante Ok, agora aqui são só os resultados dos looks que eu fiz Sem gastar nenhum real Se liguem, olha só, flashback esse daqui Nossa, que prêmio pesado, né Esse aqui eu fiz tudo fora da estação Só se ferrando, não ganhando nada Só pra eu ganhar um dinheirinho por entrar nos desafios, né é, Não adianta muito, mas pelo menos eu economizei esse aqui Esse aqui foi um flashback também, muito bom muito bom, gente. Cara, faz muito tempo que eu não ando no jogo. Então eu tava com todos aqueles prêmios acumulados que eu nem sei da onde. Eu nem sei que estação que tá, nem para qual a estação vai. A gente tá no inverno de 2021, ok. Deixa eu ver o rali, gente, que isso. Vamos ver como é que tá isso aqui. Esse rali, que faz mil anos que eu não vejo. Tem um acessório aqui, que eu não sei exatamente de onde que é. Lulu Hats. Os trames continuam muito ruins, né? 17.000, 17.300, isso pra mim é pouco. Caramba. Sabe, eu olho pra cá, gente. Eu sei que eu já fiz suspense antes, que eu falava, ai, eu vou parar de jogar, ai, jogando Covid no lixo, vou parar de jogar esse jogo. As pessoas me zoavam, assim eu realmente parei, e eu parei não foi por causa de, de pessoas falando mal de mim, nem nada até porque eu não estava usando o Facebook há muitos meses antes, entendeu? Eu parei completamente de usar o Facebook, então se eu tô sumida no Facebook é porque eu realmente esqueci que esse aplicativo existia, eu uso bastante o Twitter e bastante também o Insta, até que não, não muito, eu uso mais o, o Twitter mesmo e o TikTok né, que eu fico vendo as coisas do TikTok não posto muita coisa lá, então assim eu já tava ali a nada do Covet antes mesmo de eu desistir de jogar, né, porque eu parei de ver Facebook, parei de ver e a, maior a comunidade do Covet já tá mais centralizada nos grupos de Facebook, né, eu abandonei o meu grupo de Facebook, inclusive se você tá lá, desculpa, desculpa, entendeu, eu não, não tenho, gente, sinceramente, eu não tenho a menor pretensão de voltar, se alguém quiser o meu grupo do Facebook, eu, eu dou pra você o grupo do Facebook, entendeu, tem bastante gente lá. Mas eu não tô com a menor pretensão de voltar, porque, cara, eu ligo o Facebook mais, entendeu? Tem vários grupos legais lá, mas eu não uso. E, gente, já falei pra vocês aqui sobre isso, prometi fazer um vídeo e nunca fiz também, sobre o jogo virar uma obrigação, sabe? E realmente era uma obrigação. Eu jogava porque eu tava tão acostumada a jogar e eu não queria ficar pra trás e eu tinha uma casa de moda. Ela ainda existe, mas não sou eu que cuido dela. Enfim, gente, eu, eu desisti, assim, sabe? Eu realmente parei jogar, cheguei e falei, gente, não vai dar. Tô na reta final aqui do período, vou, vou parar de jogar e eu não voltei mais. E, a ah, Isa, você sente falta? Eu senti falta essa semana, por isso que eu tô gravando esse vídeo, por isso que eu... Que eu, tipo, joguei, sabe? Fiz alguns desafios. Eu senti uma leve falta de fazer desafio, assim. Porque eu gosto muito da parte das roupas, né? Que as roupas existem na vida real e tudo mais. E, tipo, essa falta que eu tive, sabe? De, de fazer desafio. Gente, se você quer parar de jogar, tipo, leve esse vídeo como um sinal pra você parar de jogar. Porque você não sente falta, sabe? Você não sente muita falta, assim. Foi, foi bem libertador fazer isso, sabe? E deixar o jogo virar entretenimento. E, tipo, quando eu quero. Casual deixar ele ser um jogo casual, fiquei muito feliz assim, na hora que eu parei, eu não senti falta, cara, foi tipo, parei, pronto, nem lembrei que existia uma vez ou outra me deu um susto, tipo, meu Deus o Harley, mas depois eu, eu, isso passou, e foi um alívio tão grande ter parado de jogar e esquecer um pouquinho dessa obrigação assim, e se o jogo virou uma obrigação pra você, eu aconselho do fundo do meu coração, de todos esses corações que estão aqui na minha cara de você parar de jogar. E você, tipo, parar de jogar não significa nossa, nunca mais vou entrar no jogo, vou deletar. Não! É só você parar de jogar de uma forma obrigatória. Você sair de uma casa de moda, por exemplo. Pronto o vídeo. O jogo fica muito melhor. Ele fica muito mais divertido, fica legal, sabe? Tipo, essas vezes que eu joguei o desafio, eu entrei no desafio que eu queria e fiz o jeito que eu queria. Assim, não pretendo voltar a jogar porque eu não tô gostando dos itens. Tipo, eu recebo e-mail de tudo, então eu fico sempre atenta. Aí tem de, de série, né, tem acessório de cabelo. Não sei porque eu tô falando item. Acessório de cabelo de série, acessório de cabelo de rali, eu tô sempre de olho. Se aparecer alguma coisa que eu goste muito, eu vou voltar no jogo pra pegar. Mas por enquanto eu só vi, tipo, coroa e esses acessórios não muito diferentes. A gente já viu que não adianta reclamar pra eles pra melhorar, né, cara, tipo, é um jogo e eles não querem melhorar, então, é isso, eu parei de jogar. Eu que queria que eles tivessem percebido. Mas a gente realmente fica analisando, assim, de uma forma bem, bem profissional, né, da minha parte de jogos, de game design, o jogo, ele faz você ficar viciado nele e, realmente, tipo, é o objetivo deles, como o Rally, fazer com que você não pare de jogar. Porque o que acontece? Você não quer ficar pra trás, né? Você, tipo, não quer ficar pra trás, das outras pessoas. Bom, gente, é isso. Se vocês quiserem que eu grave alguma coisa específica do COVID, eu gravo. Mas eu vou, eu realmente quis fazer esse vídeo porque eu tava curiosa com o que tinha ali e eu queria que vocês também ficassem curiosos e vissem junto comigo o que, que tinha ali pra gente ver. E agora a gente viu que não era nada demais. Menos os prêmios de, de queda de, de, de jogo, que eu nem sabia que tinha caído esse jogo, enfim. Que coisa louca, né? Comentem aí o que vocês acharam desse vídeo, vocês acharam que tá uma vibe diferente os vídeos? Porque muita gente falava que os vídeos estavam pesados e provavelmente tava mesmo, não sei. Os vídeos de Covid pelo menos reclamavam bastante que tava pesado. Mas acho que era porque eu só reclamava, porque eu tava insatisfeita com o jogo e insatisfeita que o jogo virou uma obrigação. E agora é outra visão, né gente? Então se vocês tiverem outros jogos de moda também pra me indicar, alguém já tinha comentado em algum vídeo aí. E podem ter certeza que The Sims, vai ser o The Sims 3, The Sims 4, vão ser os conteúdos que vocês mais vão ver aqui, porque é o que eu mais gosto de gravar. Não gosto tanto de editar, porque eu, eu me empolgo gravando, gravo tipo uma hora de vídeo. Mas tava com saudade de gravar, gente, de me arrumar, assim, e de aparecer aqui. E eu acho que é isso que vai me motivar, eu ficar me arrumando. Não, não vou gravar vídeo de maquiagem, porque eu não consigo nem maquiar olhando no espelho, nesse ambiente aqui de câmera e tudo mais. Mas esse vai ser o meu incentivo para eu gravar. E eu espero que vocês gostem dessa nova fase do canal mais de boa. E, enfim, não fazendo isso por ninguém além de mim, entendeu? Eu tô aqui porque eu quero, porque eu gosto de gravar. Eu gosto de ter um canal e é meu hobby. E eu tô aqui por causa disso. Eu espero que vocês gostem. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o seu like, deixar o seu comentário aí. Que é todo mundo interagindo pra saber se vocês gostaram. Vocês podem também não gostar e falar Não, não tô nem aí, eu quero que você volte a fazer o que você fazia antes. Podem falar também que eu vou continuar fazendo o que eu quero. Mas é isso aí, gente. Tchau!